É interessante para você, para o seu dia a dia porque não seja mais um estresse para o seu corpo você tem que entender o que, que você estava gastando no seu tempo sim, e isso inclusive já tem a ver com o próximo tópico aqui que é realmente a fadiga que as pessoas sentem no momento do treinamento, seja por uma rotina muito estressante no dia, cansativa, seja por um outro treino, como por exemplo um treino de força que deixou ela muito fadigada, ou, ou também teve relatos de ah, quando eu faço treino de tiro na quarta ou na quinta-feira, acabou o meu resto da semana. Sei que você deve ter outras questões de planejamento de treino também, mas quando se de fato a fadiga existiu, seria a primeira dica essa? Ajustar para conseguir se manter? Tinha Sim. tô cansadão, por exemplo, quarta-feira à noite eu tinha treino de tiro para fazer, tô morto. É melhor sair para fazer meia horinha leve do que não fazer nada. né? Cara, depende, né? <risos> é só que um exemplo. Tudo tem caso. que ser analisado. Você deu o treino de tiro, você está cansado, está mortão. Mas vão ter momentos no seu ciclo de treinamento que você vai estar tá cansado, vai estar tá mortão. E mesmo assim você tem que treinar, você tem que seguir esse treinamento. Você não vai treinar só descansado. E dependendo do seu objetivo, isso pode acontecer. Mas tem que entender também onde, em que momento o seu treinamento está acontecendo. Ó, nesse momento não era para estar tá cansado desse jeito. Então, vamos tirar um pouco o pé. Como é que está o seu sono? Está dormindo bem? Está conseguindo? Não, não estou conseguindo. Então, vai ter que reajustar o a treino. Alimentação, a alimentação para também que tá recuperação. Como é né? que está a alimentação? Está se recuperando bem? Está hidratando bem? Então, tudo isso tem que ser analisado para saber por que está que cansadão para quebrar um treino ali porque é só um, um ajuste cara uma coisa que dá sono cansaço é a própria desidratação você não bebeu água durante, durante o, dia, o dia porque estava estressado vai te dar uma baixa de energia você vai dar uma diminuída no, no seu metabolismo e tudo mais você vai ficar letárgico só porque você não bebeu muito água é, mas eu só estou indo num ponto mais simples, que é só é. você beber água. E muitas vezes você esqueceu, pô, não é porque o treino estava tão estressante, é porque você não conseguiu recuperar direito. Então você conseguindo ter um pouco de consciência, planejamento... Ah, André, agora você está falando para planejar, botar uma garrafa de três litros na minha mesa para eu tomar todo dia quase isso, é, mas é mais ajuda, ou menos isso, né? Ajuda também. É porque a, a gente tem que ver que os efeitos do treinamento no nosso dia a dia não é só no durante o treino, né? Não. Todo o processo que tem de recuperação pós, principalmente de um treino de força forte, de um treino intervalado, ele perdura ao longo do dia, né? Se você está fazendo algo deletério para o seu corpo, comendo mal, não está tomando água direito, isso esse processo é que você fala né? sobre corrida, que a corrida é perceber, é ter um entendimento, né? Você perceber o seu corpo? Por que que ele está respondendo aquele Pô, o treino foi, daquele, foi tão forte, mas eu fiz o que tinha que fazer para recuperar? Não, não, não fiz, ou então eu fiz e tô sentindo. É que nem o lance da dor. Porra, tá doendo. Vai ter momentos que vai doer, mas que tipo de dor, né? Você tem que entender essa dor. A dor que você tem que procurar um ortopedista, a dor que você tem que ir a um, um fisioterapeuta. Que tipo de dor é essa, né? Onde é que tá doendo? E a mesma coisa do cansaço, do treinamento, para você otimizar justamente o seu tempo. Então, primeira coisa, consciência. Parece que tá... Lendo por aqui os tópicos do, do podcast, o próximo seria justamente sobre dores. Muita gente relatou essa questão. Muitas vezes eu não dou andamento no meu treino porque eu tenho medo de me lesionar, né? Tenho medo de me machucar. Ou também fala pelas lesões que já estão ocorrendo, as dores que estão atrapalhando na rotina. É, uma galera... Aí vai vamos falar do corrida Perfeita agora, né? Para é, essa galera. É. Cara, vamos lá. E tem gente que é traumatizada com dor, né? E como já diria Renato Russo, toda dor vem do desejo de não sentir dor, né? Então, tem, tem gente que já evita aparecer alguma coisa que vai dar dor, vai dar desse desconforto, não vai. Mas a gente sabe que todo o crescimento, aquela frase batida, né? todo o crescimento está fora da sua zona de conforto. Então, você tem que estar tá desconfortável. A dor você vai sentir, você vai sentir o incômodo, você vai sentir o cansaço, você vai sentir o estresse do seu organismo. Mas você tem que entender... Até onde essa dor está te atrapalhando no seu dia a dia, no seu movimento, na sua mobilidade? Se você tá correndo mancando por conta de dor? Opa, peraí, aí, parou. Zuleiro, não, não é para é você Não é para é você estar tá perdendo função Articular, de movimento. Né? Sua coisa não tem que perder uma função correndo mancando. Não, eu vou mancando ali depois eu aqueço e vai. Calma, cara. Vamos dar uma olhada nisso direito. Aí, né? Vamos fazer uma liberação miofascial, você pode dar travado. Como é que tá seu trabalho de flexibilidade? O que você vem fazendo na sua alimentação, no seu descanso? Às vezes é menor, melhor diminuir a intensidade do treino, para você diminuir o estresse nesse organismo que está que tá estressado. Então, você tem que analisar isso tudo né, da dor. Mas tem gente que não consegue, como você falou, por medo de subir um patamar a mais de sentir dor, de estar desconfortável. O grande ponto é esse entendimento dessa hum. dor, que infelizmente ou felizmente o indivíduo é que tem que perceber. Sim. E para quem, de repente, está chegando há pouco tempo aqui, conhecendo Corrida Perfeita agora, perceber, principalmente, dores articulares, a questão técnica, né? A questão do movimento, o que, que isso pode estar gerando. A pessoa começou a correr, começou a sentir uma dorzinha no joelho, mas nem parou para pensar no... Eu escuto muitas pessoas que vêm falar sobre corrida comigo. Ah, eu comecei a correr e senti uma dor no joelho, desisti. Às vezes era uma questão de pequeno ajuste ali, de um trabalho de fortalecimento que ela não fez, de ajustar a postura dela... E deixou para lá a corrida, né? Então, uma coisa que ela queria fazer. Então, simplesmente porque é, estimulou o organismo da maneira como ele não estava acostumado. Então ele vai ter uma resposta né? sobre esse estímulo. Vai ter uma, uma resposta de incômodo. Opa, fui incomodado, estou estressado. Então ele vai começar a sentir o um músculo que ele nunca tinha sentido antes. Porque trabalhou e executou e ele, estressou de uma forma como nunca havia feito antes. Então você está fazendo coisas que você nunca fez antes, você vai sentir coisas que você nunca sentiu antes. E, normalmente, o que não é o normal, o estranho, gera essa dor. Porque a uhum. dor nada mais é do que algo que está fora do, do comum, né? Sim, mas falando especificamente do trabalho que a gente faz no Corrida Perfeita tava mencionando mais dores articulares mesmo que é o que você falou que não é o normal né se tá tirando meu movimento se eu tô tendo problema no joelho aí sim é hora de não simplesmente estou abandonar mas primeiro investigar né por que que isso aconteceu né é, próprio corrida perfeita minha consciência o que que tá acontecendo como é que eu tô correndo por que que está gerando isso essa... o que que pode estar tá causando isso né <música>